Muita gente já esqueceu o que aconteceu nessa data, mas a gente nunca vai esquecer, eu principalmente nunca vou esquecer. E quando foi sugerido, né? Quando eu sugeri esse nome, foi para que fosse guardado na memória de todo mundo, né? assim como tem a ocupação hoje, 6 de abril de 2010, daqui uns tempos vai ser lançado o um livro, né, que eu estou escrevendo o um livro da chuva de 2010, que se depender de mim, essa data não vai cair no esquecimento nunca. A, a mídia, quando houve essa chuva, a mídia ocu ocultou muita, muita coisa, né? O prefeito anunciou que no Bumba foram 240 mortes. Isso foi o que o prefeito falou. Mas ele esquece que lá na, na Vila Oliveira até hoje tem corpo enterrado. No Bumba até hoje tem corpo enterrado. Quando eles começaram a tirar os lixos de lá, os próprios motoristas dos caminhões que estavam tirando os lixos de lá, diziam que quando eles iam descarregar, eles viram muito tronco de pessoas, perna, braço, sendo despejado no lixão. Conheço família que até hoje não achou o corpo dos parentes lá no Bumba né? na Cova da Onça houve morte na Viradora houve morte no Beltrão houve morte no Bumba houve morte na Teixeira de Freitas que é a ali tem um lugarzinho ali chamado Vila Oliveira teve morte na São José teve morte como que ele diz que isso no, só no Bumba foi 240 pessoas mortas. Se esse e somar, houve muito mais mortes na cidade de Niterói, Porque ele contabilizou só o Bumba. Mas não foi só no Bumba que houve deslizamento. Não foi só no Bumba que houve morte né e eu não acho eu acho assim, achei muito justo né essa ocupação ser homenageada como 6 de abril de 2010 e isso não caia nunca no esquecimento da população não só da população de classe média mas também da população de classe alta como o prefeito, o governador, a presidenta, que isso chegue até lá em Brasília, né? Que, se depender de mim, essa data não vai ser esquecida nunca, se depender de mim, ninguém, ninguém em Niterói vai esquecer essa data.